O franguinho cresceu e se tornou um galo, e quando o galo mais velho viu aquele concorrente aparecendo disse, vou acabar com ele, e se aproximou do jovem galo e disse, esse terreiro aqui é muito pequeno para nós dois, aqui só tem lugar para um galo e sou eu, e o galo jovem disse, mas eu não quero briga. Eu cresci e me tornei um galo, mas é, foi a minha natureza que proporcionou isso. Eu não quero disputar nada com você. Mas o galo mais velho, irado e furioso e confiando na força das suas esporas, ameaçou. Saia daqui, porque senão vou acabar com você. Como o jovem galo. Hesitou um pouquinho diante daquela ameaça O galo mais velho arrepiou as suas penas Levantou a sua crista Também mostrou as suas esporas Abriu seu bico e agitando as asas Voou sobre o jovem galo Dizendo, vou acabar com você E o jovem galo, que não queria a briga Disse, eu saio, eu saio Não precisa fazer tudo isso, não E ele foi e se escondeu debaixo de um caixote. E o galo, mais velho, todo orgulhoso, dizendo como eu sou poderoso, como eu sou forte, mostrei quem é que manda. Agora eu vou dar o meu canto de vitória num lugar bem alto. E o galo velho subiu sobre a cerca, abriu as suas asas, estufou bem o seu peito e cantou. <risos> Ficou cantando daquele jeito todo orgulhoso, dizendo, sou eu que mando aqui, e cantava cada vez mais. Porém, lá do alto, um gavião, escutando aquele canto, olhou para baixo e viu a presa sobre a cerca. E num voo rasante, a centenas de quilômetros por hora, como se fosse um raio, veio e tomou nas suas garras aquele galo presunçoso e o levou até o alto da montanha e ali bicou o seu pescoço e o estrangulou e o lançou como alimento para os seus filhotes que estavam no ninho. E esse foi o fim do galo velho e orgulhoso. Veja se você compreende essa ilustração, meu amigo e minha amiga. O galo mais velho, representa aquele tipo de pessoa que pensa que por ter conquistado uma posição por estar ali há mais tempo por ser o dono do pedaço pode ofender humilhar ameaçar bater correr atrás mandar embora dispor das vidas das pessoas como achar melhor e o galo jovem humilde representa aquele tipo de pessoa que não quer briga, que quer também conquistar um lugar ao sol, mas não faz isso a qualquer preço, não. É aquele tipo de pessoa que tem caráter, que respeita os espaços alheios, que respeita as pessoas mais velhas, que sabe que independente de qualquer coisa, a sua oportunidade está acontecendo. Não precisa brigar, nem se arriscar, nem dar uma de valentão. Este galo jovem sobreviveu. E quando o gavião passou, o galo humilde sobreviveu. Mas o soberbo foi levado embora e se tornou alimento de filhote de gavião. Você sabe quem é o gavião desta história? Aquele que vem das mais elevadas alturas? Aquele que habita... No Altíssimo, o gavião é o Senhor Jesus. E ele realmente abate os orgulhosos e presunçosos. Veja o que diz no profeta Obadias, no capítulo 1, versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração... Quem me derribará em terra? E a águia, o Deus Todo-Poderoso, responde... Ainda que te eleves e te coloques no mais alto lugar, entre as estrelas... Dali te derribarei, diz o Senhor. Meu querido e minha querida, Deus não se agrada de pessoas orgulhosas, presunçosas continue sendo uma pessoa simples, continue sendo uma pessoa humilde, porque assim agindo, Deus se agradará de ti. E quando você crescer, e se tornar forte, não despreze os pequeninos, e nem pise sobre os mais humildes, porque neste caso, você estará se colocando contra o Senhor. E um dia, você será visitado por Deus. No livro ainda de Isaías, capítulo 13, verso 11, está escrito e visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Meu amado, minha amada, continue fazendo as coisas com sinceridade. Procure vencer na vida e conte, inclusive, com a ajuda de Deus. Mas jamais se ensoberbeça. Jamais faça o seu coração se tornar altivo. Jamais se encha de orgulho, porque Provérbios 16, 18 diz, a soberba precede a ruína, quer dizer, a soberba, é o sinal de que a pessoa vai ser arruinada. A soberba vem antes da ruína. Por isso, meu amigo e minha amiga, seja humilde, seja manso. Não enche o teu coração de orgulho, não. Procure vencer na vida. Faça as coisas da melhor maneira, mas mantenha a humildade. Porque se o humilde cair... Deus o levantará. Mas se o soberbo cair, foi Deus que o abateu. E quem poderá levantar a pessoa que foi abatida pelo Altíssimo? Então, seja manso, seja humilde, conte com a ajuda de Deus para vencer na vida. E enquanto você for humilde, enquanto você manter a simplicidade... Pode ter certeza, todas as coisas que estão no mundo cooperarão para a tua felicidade e principalmente a mão poderosa de Deus estará estendida para te exaltar cada vez mais até atingir a glória de Deus. Há uma ilustração do reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos Pregadores do Telhado.